Eu vejo a chuva e desespero Pois não quero mais sair E o que eu sinto me dá medo Eu não controlo, minha é cedo Eu perco tempo em me perder Minha carteira está vazia As lembranças já se foram. eu não vivi É que eu estou te esperando Há muito tempo estou te amando E pensar que em outras vidas te esqueci E pensar que em outras vidas te esqueci é que essa noite eu tive medo de você É que eu olhei em meu espelho e vi você Eu tomo um trem, eu vou pra serra, Encontro o sol, estou na terra das paixões Enquanto muda a atmosfera Nada altera, é só tristeza e solidão E lá na Está escrita em é pura prata que é romance entre nós dois E que o amor pertence a uma saudade De viver aquilo que nem mesmo um dia se viveu É que eu sonhei que estava vivo e fiz você É que eu andava distraído e quis você E quis você O meu relógio está parado Eu não encontro a solução pro tempo andar Talvez já tenha um tempo ido Eu não encontre mais sentido Eu sou passado sem você Não há mais nada o que fazer Então eu sinto e como e morro e deixo ir Está tudo acabado Eu me desfaço em outras plumas Vou nascer em terras que jamais vivi Que jamais vivi É que eu não posso existir sem ter você É que eu estou perdidamente apaixonado por você É que eu estou perdidamente apaixonado por você